for bom, for for bom dia, estranhas, tudo. Bom? No vídeo de hoje, a gente vai fazer outro artesanato daqui Ai, que delícia! A Halloween tá chegando. O clima é o ano todo, por que não? Nesse vídeo eu resolvi fazer uma oh. ah. uma almofadinha de costura, aquelas pra alfinete... Que a nossa vovó usava. Só que a versão dele... A versão fofinha, amor. O demoninho, coisinha, foi sozinha linda, carboilhãozinho do pai. É um tutorial bem rápido. Eu demorei umas duas, três horas pra terminar. E depois tem a decoração, que aí vai o tempo que você quiser, né? Depende da sua inspiração. Mas a minha foi só com o termocolante, acabou rapidinho. Bora pro tutorial? Vamos! Bora de tutorial de novo! Hoje para essa almofadinha de alfinetes sarg, que é caixãozinho, né? A gente vai usar papelão, sarja preta e lá é ela se repreta. Esse moranguinho aí é a minha antiga, que vai ser aposentada. Aí aqui a gente já tem o um molde. Eu já recortei a parte de papelão que a gente vai montar com fita crepe. E essa parte de baixo branca que eu tirei de baixo já é o molde da parte de tecido. E aí é só montar com fita crepe, igual no vídeo da rampa de cachorrinho, que eu vou deixar no card aqui em cima. Olha que belezinho que já fica. E aí vamos para a parte da sarja preta, que vai revestir esse cachãozinho aqui. Então eu peguei esse molde e já tracei na sarja preta, do lado do avesso, né? E... Aí agora aqui ao é lado, do, aqui ao é lado certo, né? E onde tá riscado é do avesso, e agora já só cair na costura. Vamos bater essas seis costuras, né? Desvirar, eu nem vou cortar o excesso, vamos desvirar e vamos provar no caixãozinho aqui fazer a prova de roupa, para ver se ficou bom, e o meu já ficou bom já. Tem que deixar as costuras alinhadas com as quinas o máximo possível, né? E vamos para cola. Com cola branca e pincel, a gente vai passar primeiro cola do lado de fora, encaixar né, a roupinha e passar dentro. Vai ficar assim, ó. E aí vamos a almofadinha já. A almofadinha, a gente vai fazer ela com lacra e, e enchimento de almofada. E aqui eu já tenho o molde dela, que eu já fiz antes são duas partes e a gente primeiro precisa juntar as quinas e depois juntar na base e aqui é o tecido do avesso vou mostrar pra vocês como a lacra se re é do lado de dentro e a gente vai começar antes de costurar já colocar a cruz de strass porque depois fica difícil que fica muito molinho a sonda de strass não pega e aí depois de terminar esse trás é só a gente bater a costura vamos começar pelas quinas né e eu também tô batendo essa costura com reta porque apesar de ser malha né e estourar a costura a gente não vai esticar muito isso é muito pequenininho e aí depois eu alfineto com a parte de baixo a base né, da almofada e vamos bater essa costura também, deixando uma abertura de 3 centímetros para desvirar e encher, né? Depois. Inclusive, desvirar agora, né? É. <risos> e aí, fica mais ou menos assim. Já tá tomando uma forma, né? Já tá ficando bonitinho. O próximo passo é encher essa almofadinha com enchimento de almofada acrílico. E aqui não tem muito segredo, é igual almofada normal, só que versão miniatura. <risos> A gente vai encher e vamos fazer o, o acabamento à mão, né? Fazer uns pontinhos pra fechar ela direitinho. E depois disso, é provar no caixãozinho e ver se deu certo. Cuidado pra não encher muito, porque senão vai ficar muito grande pro caixãozinho, tá? Isso aí é uma laica que estica. Agora vamos testar aqui, ó, deu certinho, só dar uma apertadinha, e aí eu vou fazer uma costura a mão em toda a volta aí, do lado do meu cachorrinho, e depois podemos decorar. A decoração fica a critério, né, do artesão, mas como sou uma bicha maximalista, eu gosto de encher de coisa. Bora pro resultado. Vamos arrasar agora nas aulas de costura, nas salas de costura. Então se você gostou, faz um também, faz com outra inspiração. Faz de caveira, faz de unicórnio, faz do que você gosta, de cereja. Cada um é cada um, né, gente? Eu gosto do caixãozinho mesmo, Eu assim. <risos> E é isso que temos hoje, como todo domingo. Não se esqueça, se inscreve no canal aí, se for a sua primeira vez. Se você já é daqui do canal, já é da área, dá o like, dá nosso suquinho maravilhoso. O soquinho do like pro YouTube engajar aí, desenvolver mais o vídeo, porque não entrega, né? Aquela história de sempre. Se quiser dar uma olhadinha nas nossas redes sociais do canal, canal As Ursa, sem S no final tanto no Facebook como no Instagram. E se quiser lá dar uma olhadinha nas palhaçadas que eu faço da minha vida, entra lá no Instagram, é arroba Enzo Cunha. É isso que tem pra hoje. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo domingo.